Nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito de cinco contradições que eu vivenciei nas igrejas, nas casas. Mas contradição em que sentido, irmão? Qual que é o problema das instituições? Um problema bastante comum é a questão da hierarquia. Sempre tem que ter uma pessoa para dominar o rebanho que pertence a Cristo. Um outro problema é que se tem uma pessoa que lidera e faz tudo, então todo mundo acaba querendo se juntar para pagar um salário, para sustentar esse cara. E além do salário, ainda tem as contas para pagar, como água, luz e aluguel do salão. E uma coisa vai puxando outra, porque aí começa a surgir a necessidade de você oficializar esse lugar e ter um CNPJ. Isso automaticamente faz com que esse coletivo acabe tendo que se sujeitar à lei civis a qual ele não estava acostumado. Por exemplo, os estatutos das instituições dizem que precisa ter um presidente, alguém que vai ser eleito para se responsabilizar pelo local. E mesmo isso estando em desacordo com o que Jesus disse, as pessoas precisam se organizar para votar. E isso automaticamente cria partidos dentro daquele grupo. E para garantir que eles não briguem demais, então é criada uma cultura institucional, que nada mais são que costumes implantados para fazer com que as pessoas se sintam parte de um mesmo todo. Mas então é melhor se reunir numa casa do que numa instituição, né? Normalmente sim, mas às vezes é tudo a mesma coisa. Mas como assim irmão? Qual é o problema de se reunir nos lares? Então eu vou falar a respeito de cinco problemas que eu considero que são os mais comuns. O primeiro dos problemas é o evangelho que é anunciado. Por exemplo, nas instituições as pessoas anunciam a reunião, o pastor que prega. O evangelho dessas pessoas é a instituição. Elas pregam mais a respeito dos seus costumes e tradições do que sobre o reino de Deus. Esse problema também existe nas casas? Sim. enquanto nas instituições as pessoas eram convidadas para o salão, agora elas passam a ser convidadas para as casas. E aí a boa notícia pode acabar se tornando, hoje vamos fazer aquela comilança lá na casa do irmão de tal e depois a gente compartilha uma palavra também. Enfim, eu estou falando do evangelho da reunião, que não é o evangelho que Jesus pregou. O segundo problema são os costumes dos lares. Eu já ouvi falar que tem reunião que é obrigatória a participação da Santa Ceia e, por outro lado, tem reuniões que as pessoas proíbem a participação da Santa Ceia. Existem grupos que acabam forçando as pessoas a participar dos mesmos rituais e eventos. Por exemplo, se foi feito aniversário para um irmão, então depois tem que fazer o um aniversário para outro também. Existem reuniões em casas que são muito direcionadas para ativismo social, então eles se organizam para fazer serviços sociais. E ainda existem reuniões que as mulheres são proibidas de falar e tem que colocar o véu na cabeça. Mas isso acontece até em reuniões em casas? Sim, e aí eu vou emendar no terceiro ponto, que é a reunião em casa que se transformou num clube. Alguns grupos se reúnem por afinidade para poder tomar cerveja juntos. Outros grupos se reúnem por afinidades para contar a respeito das viagens que fazem. E existem também as reuniões do clube do livro. Sabe aquele negócio que todo mundo precisa ler a mesma coisa para poder falar a mesma língua? E aí fica aquela coisa, hoje vamos discutir a respeito desse capítulo de tal. E eu não estou me referindo a um autor qualquer, pode ser também o clube do livro da Bíblia. Eu estou querendo dizer que tem gente que não consegue participar da reunião se não tiver uma bíblia na mão. Isso que é exatamente o mesmo comportamento das pessoas que vivem nas instituições religiosas. Um outro problema que é bastante comum, principalmente em reuniões caseiras mais jovens. Eu já ouvi falar também de irmãos que se reúnem nas casas e depois eles têm que fazer uma sessão de videogame juntos. Mas tem um outro assunto que fica meio velado, mas é a questão de liderança. Quando você participa de uma reunião em casa, não tem o CNPJ que obriga a ter um presidente do local. Mas sempre existe um anfitrião, que é o dono da casa. E ele mesmo pode colocar algumas regras mais básicas, como por exemplo, não ponha o pé na parede. Ou não coma o sanduíche no sofá. E existem situações mais polêmicas. Por exemplo, você foi convidado para a casa dele e até pode comer o sanduíche no sofá, mas não pode trazer um mendigo para sentar no sofá. E normalmente, esse anfitrião também é um pai de família. E ele pode trazer alguns costumes sobre como ele se relaciona com os filhos e trazer isso para a reunião. Por exemplo, ele pode determinar que se tiver uma criança chorando atrapalhando a reunião, então ela tem que ser colocada lá no quarto. Eu já vi diversas reuniões em que os adultos começam a falar um atropelando ao outro e as crianças nunca têm vez nenhuma para falar. E quando eu me refiro a crianças, isso não significa somente os pequeninos fisicamente falando, mas também os pequeninos espirituais. E as pessoas que são mais imaturas não conseguem entrar para participar e acabam ficando de escanteio, como se fossem menos espirituais. Enfim, aquela reunião em casa que deveria ser inclusiva, na verdade, acaba oprimindo os pequeninos. Um outro problema que é muito comum nas instituições religiosas e que se reflete também nas igrejas nas casas é a questão do desvio das ofertas. Existem reuniões nas casas que sempre fazem um momento de coleta de ofertas e outras reuniões não, fazem isso em outro momento ou nunca fazem. Normalmente os grupos que não fazem ofertas são aqueles grupos que ficam muito centrados em si mesmos, é aquele lance do clubinho. E as pessoas que fazem questão de ter esse momento de oferta coletiva junto, costumam ser aqueles que têm uma visão de ativismo social. Só que eu já presenciei reuniões em que as pessoas decidem fazer uma coleta e ninguém sabe para onde encaminhar, porque ninguém conhece nesse estado nenhum, muito provavelmente porque não faz questão de se relacionar com pessoas necessitadas. Então essas pessoas acabam pegando as ofertas que são coletadas para poder fazer encaminhamentos como compra de livros. Ou o irmão que está com uma conta no vermelho, aí o dinheiro é encaminhado para pagar as dívidas dele, e aí parece um irmão que quer fazer uma inscrição para um curso e aí direciona o dinheiro para o curso. E o problema é que isso não difere muito do desvio de ofertas e dízimos que existem dentro das instituições, em que os valores que deveriam ser usados para ajudar as pessoas necessitadas acabam sendo consumidos pelos próprios dirigentes da reunião. E todos esses problemas mostram que uma reunião em casa pode não ter diferença nenhuma com uma instituição religiosa. Na verdade, ela pode ter os mesmos problemas, só que eles ficam disfarçados. Eu estava me lembrando agora que tem gente que se reúne de casa em casa porque o sonho, na verdade, é que o grupo venha a crescer e se transformar numa instituição religiosa, que é aquilo que as pessoas costumam chamar de células. Eles têm a ideia que uma reunião em casa ela vai ter sucesso somente quando ela crescer, se tornar um ponto de pregação e ser criado sobre ela uma outra instituição religiosa com o CNPJ. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido clareza para você que quer fazer a reunião na sua casa. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que também se reúnem de maneira simples. E se você quiser ouvir assuntos relacionados, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!